Fala guys, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo. E hoje, meus amigos, a gente vai. Eu vou mostrar pra vocês aqui é, uma forma diferente de você jogar a janela da Mirage. Vo... Por exemplo, a galera reclama muito, a galera fala muito que, pô, como é que eu vou jogar a janela da Mirage se a maioria das vezes ela tá esbocada? Isso é. Isso é, é bem real mesmo. Então eu vou ensinar piques pra você fazer aqui no meio da Mirage sem correr riscos. São piques difíceis, mas eles, é, se você conseguir acertar, você provavelmente vai pegar uma kill e vai sair vazado sem precisar morrer, beleza galera? O primeiro pick eu já comecei aqui mostrando pra vocês, né, eu já foi meio que na cagada, mas o que acontece? Normalmente a galera, elas, eles esmocam top mid, né, padrão, ou eles a janela, ou até mesmo eles esmocam os dois. Nesse formato que tá aqui, ele é muito difícil o janela fazer alguma coisa, porque se tiver uma smoke top mid, você só consegue Pegar eles, os TRs Ou eles pulando rápido ligação Ou eles vindo aqui pela direita, só que aí você não tem como adviar é muito difícil você prever O que vai acontecer Aqui no meio da miragem, e normalmente tem Bang, né, então, enfim O que vai acontecer, galera? Você tem que treinar muito Esse pulo aqui pro L, que eu já errei Vamos lá, vamos tentar fazer de novo Vamos lá, vamos lá aí, ó. Pulo pro L aqui Normalmente eu acerto, né Mas aqui eu tô errando bastante Tá vendo? Esse pulo pro L, ele é meio difícil, galera. É normal, você vai estar na pressão do campeonato lá. Mas se você conseguir fazer ele bastante vezes, treinar, treinar, treinar, obviamente, você vai ter a possibilidade maior de aceito. E, e vamos supor que você caia no rato. Você pode ter uma segunda opção, entendeu? Você pode smocar o rato e ficar cravado no meio. Mas vamos supor que você queira fazer o pulo do L. Você vai vir e vai pular aqui pra placa, pra placa do L. Eles vão smocar o top mid, né? Provavelmente eles vão smocar isso aqui. Aí você decide. Se você fica aqui. Ou se você fica aqui. Eu prefiro ficar aqui por quê? Porque provavelmente eles vão bangar. Eles vão fazer umas duas banks pra poder passar a carroça. Pra poder dominar o meio. E pra você não ficar cego, você se esconde aqui, ó. Espera eles bangar e abre. É um pique que você vai fazer, vai matar e vai voltar por ele tranquilamente. Então, é por isso que... Esse pulo do L aqui é, é importantíssimo a galera treinar, tá vendo? Pra você poder fazer ele com mais frequência, pra você poder ter um, um outro tipo de pescada no meio, sabe? Você não ficar simplesmente limitado a, ô, oh, se eles desmocar a janela, acabou o meu meio, beleza? Um outro tipo de, de, de coisa que você pode fazer, galera, é simplesmente isso aqui, ó. Você vai vir aqui, vai pular pro meio aqui com uma smoke na mão, vai esmocar atrás de você, tá vendo? E vai mirar aqui a passagem deles. Não tem muito segredo, galera. Por que, que essa smoke, Flapira? Porque normalmente a galera molotov a ligação. Pra você não queimar, pra você já antecipar a molotov da galera que faz aqui na ligação, você já deixa uma smoke. A molotov vai vir, vai explodir e você simplesmente não vai pegar fogo. Ah, porque eles vão bangar, eles vão fazer tudo? Vão. Então o esquema é você fazer isso aqui, galera. Você já vem, pula aqui com a, com a smoke na mão, tá vendo? Você já esmoca aqui a ligação. Espera a porra da, da molotov dos caras espera, espera as bangs dos caras Já vem, abre, pica e volta Não tem segredo, galera Não tem segredo Então, as duas vezes Você pode esperar as flashes se escondendo E depois você vai lá e dá o um pique Pega a kill dos caras e volta Vivo, você dá um trabalho E conforme você vai fazendo isso, galera Do jogo Conforme você vai pulando o L, Você pula a ligação Tem até umas jo uma jogadas aqui Que a galera esmoca o rato aqui Eu não sei exatamente onde é eu fica aqui pescando, tá vendo? Pega o primeiro kill volta É uma no way que os caras fazem aqui e... Enfim, conforme você vai criando várias formas de você trabalhar aqui no meio. Tanto de alp tanto de COACH. Dá uma incomodada. Por exemplo, se você pula aqui no L. Por exemplo, eles esmolcam o top mid. você pula aqui no L. Tá vendo? Faz essa pescada aqui. Você já pega a primeira kill. E consegue sair? Eu te garanto que os próximos rounds dificilmente a galera vai fazer. Vai, tipo, vai dominar a carroça. Assim, pelo menos umas duas bangs. E com eles fazendo isso, tipo, eles estão me dando meio com muita bang. mesmo que você não pegue aqui, você já vai tá pegando aí porque pelo menos tem dois, entendeu? Porque vai ser duas bangs explodindo uma atrás da outra. Então, você vai incomodando, entendeu? Você vai botando mais pressão no time. O time vai ficando com o um pé atrás. Que vai chegar um ponto, se o seu time estiver ganhando, que você não vai precisar nem jogar mais na janela, entendeu? Você vai poder diversificar a sua função de AWP aqui no mapa, que vai ser. Ou girando BACT, ou você vem e joga do, do, do Tap 2 Liga com seu parceiro aqui, ou Mirando L. Você pode fazer essas coisas esperando a galera vir, porque eles vão perder tanto tempo preocupado com você, desses piques meios, que vai, ficar, vai facilitar o jogo para vocês. Eu aqui na miragem eu consigo fazer muito isso. São dicas, né, que você pode usar aqui. Pra você simplesmente arrebentar, beleza? Eu não sei se, se, a, galera, se a Valve tirou esse mapa. Eu espero que não, porque eu amo esse mapa. Mas, é, enquanto estiver rolando aí, essa aqui foi a minha dica de hoje, beleza galera? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até o próximo vídeo. Falou, é nóis.